nunca se perguntou, com que roupa eu vou? Na dúvida, vá de preto. E eu, Mariane Anjos, vou te mostrar como você deve utilizar o pretinho básico sem parecer que você vai ao enterro. <música> O pretinho básico é a peça coringa do guarda-roupa de qualquer mulher, versátil e elegante. Com ele você vai a qualquer lugar, em almoço de negócios, em passeios com amigos, em festas mais formais, casamento, principalmente aquele casamento chato que parece um funeral. Pois é, é nesses que a gente tem que arrasar. Ele combina com todas as ocasiões. Até mesmo para aquelas que não sabem se vestir e não sabem as combinações certas enfim, peça indispensável do guarda-roupa feminino. Apareceu a primeira vez em 1926, usada por Coco Chanel, La Mademoiselle, que saiu pelas ruas de Paris com um corte simples, sem frescura. Percebeu que nessa época ela já era uma influenciadora, tanto que o escândalo foi imediato e o sucesso também. O vestido preto foi imortalizado através do filme Bonequinha de Luz, de lá pra cá o pretinho básico apareceu de várias maneiras. hora mais curto, ora mais longo, ora mais colado ao corpo e hora mais largo. É muito bom termos essas peças no meio das nossas outras roupas. Até porque ela combina com todas as cores e estampas. Ela continua temporal e nunca sai de moda. Além disso, é uma peça que permite fazer várias combinações, como eu disse antes. E uma coisa que eu percebi também é que você esqueceu de dar o seu like aqui. Não se esqueça de fazer isso. O pretinho básico pode se utilizar em diferentes ocasiões e cai bem em qualquer mulher. Não há dúvida que ao escolher o pretinho básico, as mulheres se sentem muito mais seguras e mais sexy, pois dizem que ele emagrece e isso é totalmente verdadeiro. A roupa preta faz com que a gente fique com a aparência mais sensacional, por disfarçar as gorduras e realçar o contorno do corpo. Mas para ter esse efeito, é necessário ficar atenta ao tecido e é muito importante que a roupa não seja colada no corpo, para que não marque de um modo excessivo. Você pode brincar com as texturas, assim você terá um aspecto totalmente diferente se você souber fazer as combinações, como couro, lã, cetim e malha. Bem, as possibilidades são enormes. Eu vou ficando por aqui. E eu espero que você tenha gostado dessa nossa conversa. Moda é cultura, moda é arte e moda é o seu estilo. Até o próximo vídeo.